cara, nesse vídeo de hoje, eu vou te falar sobre um canal chamado Racismo contra Pessoas Feias. Esse canal tá sendo racista no YouTube, isso é absurdo e precisa ser parado. Então, se você tá interessado nesse tema, assiste vídeo até o final e bora pro vídeo, cara. Enfim, esse canal chamado Racismo contra Pessoas Feias, ele fez um vídeo que no título diz que ela odeia negros, na descrição desse vídeo. Né, ela chama negros de macacos, Nesse né? vídeo, ela mostra várias pessoas que ela supostamente odeia, né? Por serem negras. Inclusive, ela está inscrita no canal de alguns deles, o que eu achei tá um pouco estranho. Ela responde todo mundo que critica ela, xingando, cara. E nesse vídeo, ela ainda né, xinga o Bolsonaro, né? Bota o Bolsonaro ali no mesmo balaio. E ele, né, é negro, cara. Então, isso é um pouco esquisito. Então, pelo que parece essa pessoa aí, essa menina tem 8 anos pelo que diz a descrição do canal, cara certo que diz também que ela é uma menina e tal e sabe que quer que os fãs dela sejam presos por isso, poxa exagero né? até porque eles não foram racistas com essa menina, tá ligado e esse vídeo aí tem mais de mil dislikes depois também do vídeo do Vini e também tá com 7 mil views, cara, e pelo que parece Existem 22 racistas se inscreveram no canal e 35 racistas que deram um like nesse vídeo. Sério, eu não sei como alguém dá like, né, gosta desse tipo de conteúdo. É realmente horrível. E, sinceramente, pra mim, cara, racismo é crime institucional. Ele é criminoso, cara. Porta, essa pessoa tem 8, né, uns 70 anos, esse canal precisa ser removido urgentemente. É claro... Espero que o YouTube veja que esse canal claramente é racista E que ela, né, comete crimes na internet Realmente é uma coisa nojenta que tá acontecendo no YouTube E o YouTube não vê, né Mas é aquilo, ela roubou essa foto de perfil De um site chamado Freepik Que dá fotos de graça para as pessoas que vão usar e tal Como mostra esse comentário aí para a tela do Leandro Meister, velho Então, além de cometer crimes na internet ela criou um perfil feito pra ser racista. Isso é realmente nojo. O YouTube não faz nada. Mas, seguinte, se você gostou desse, desse vídeo, por favor, compartilha pra mais gente e as pessoas denunciarem esse canal. Pra que ele caia o mais rápido possível. Então é isso, gente. Tchau, galera.